Quando a gente olha para uma câmera, por exemplo, tem uma câmera filmando a gente ali, a gente trava quando vê uma câmera focada e a gente tem que falar para aquela lente. Então, a técnica de você falar com alguém de sua confiança é o seguinte, você vai gravar, inventa qualquer coisa, oi, tudo bem e tal, olha para a lente. Depois você vai fazer um outro vídeo, você vai olhar para aquela lente para alguém que você conhece e tem intimidade há muito tempo. Por exemplo, tem um amigo meu, quando ele grava comigo, ele olha para a lente, para não ficar chato, ele fala para o filho dele, que tem 4 anos de idade. Então, ele vai falar sobre o mercado financeiro, ele fala sobre isso. Aí, ele fala para a lente contando sobre a aplicação para uma criança de 4 anos com o olhar que ele tem, com o carinho que ele tem pelo filho. Você vai olhar para a lente da câmera e você está olhando com aquela ternura, com aquela verdade, com aquela sinceridade toda que você está acostumado a falar, você vai falar para a câmera. Faz esse teste, é certeza.